Você sabia que existe um programa focado em encontrar soluções inovadoras para a área da mineração? Pois é, o Mining Hub é uma iniciativa de 21 mineradoras em parceria com o Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, a Neo Ventures, responsável pela aceleração de negócios e com o WeWork Labs, local no qual é realizado o programa. A TV Sim visitou o espaço para entender um pouco sobre como funciona o programa, que atualmente conta com 15 startups trabalhando em cinco desafios diferentes. Nós aproveitamos para ouvir algumas impressões de alguns dos personagens envolvidos com o Minehub. Acompanhe aí. O Minehub surgiu a partir de uma necessidade, de uma oportunidade que as mineradoras tinham de usar a inovação como um pilar de transformação do setor. E a gente viu uma oportunidade de colocar isso de forma estruturada e organizada no mesmo espaço onde a gente utilizasse temas em comuns para as mineradoras para que fosse explorada a busca por novas soluções através de inovação aberta, pesquisa e desenvolvimento ou mesmo através dessa troca de experiência das mineradoras. A gente está rodando o primeiro ciclo agora, que eu diria de aceleração, porque é um modelo um pouco diferente que a gente tem aqui. Nós pegamos um relatório, que é um relatório publicado por uma consultoria global que apresentava 10 desafios da mineração. Nesse relatório a gente elencou cinco desafios que eram comuns para essas operações e que qualquer solução que fosse desenvolvida para eles geraria um impacto positivo, não só para as operações, como também para as comunidades do nosso entorno. Então, desse relatório saiu a gestão de água, gestão de resíduos, eh, segurança operacional de, e, e de saúde ocupacional, a eficiência operacional e fontes de energias alternativas. A partir desses cinco desafios, cada minerador olhou para dentro de casa e viu, olha, dentro do desafio água, por exemplo, no meu caso da Ferros, eu tinha uma questão relacionada ao balanço hídrico. Então nós juntos com a aceleradora, que é a ANEL, desenhamos, fizemos um workshop para poder identificar melhor esse desafio e fazer ele mais aberto, de forma que todas as mineradoras tivessem vantagem disso e fomos para o mercado fazendo as chamadas. Nós colocamos um desafio, nós entramos no desafio de rejeitos e nós estamos apadrinhando uma startup, a startup chamada Nanomix, justamente buscando uma utilização para a nossa lama de minério de ferro. E nós fomos com eles até a nossa unidade lá no município de Mariana, na unidade de Germano. E então nós pudemos mostrar a nossa instalação industrial, porque nós não estamos operando, né? mas nós mostramos a nossa instalação industrial para eles, para que eles pudessem ver como é o processo, como é que acaba, onde a gente vai depositar a nossa lama quando a gente voltar a operar, para eles terem uma noção, inclusive, das dimensões. A nossa startup, ela é uma startup puramente de engenharia de produção. A gente monitora linhas de produção com foco em gerar ganhos de produtividade para a indústria. A gente entrou com um desafio que é de gestão hídrica. Então o nosso desafio é monitorar é, o uso da água. Para a gente conseguir reduzir consumo, reduzir problemas de água, né? até mesmo por questões de impactos ambientais que são muito relevantes para mineração. A empresa hoje ela está desenvolvendo uma nova tecnologia para usar os rejeitos da mineração na área da construção civil, em todas as áreas da construção civil, tanto na área, inclusive na área pesada. É uma oportunidade ímpar tanto para nós quanto para as mineradoras. Então, eu acho que o estado de Minas vai ganhar muito, as mineradoras vão ganhar muito, né? E na verdade não tem nada de rejeito, é um processo, um produto maravilhoso que está aí que a gente pode aproveitar para a nossa sociedade, né? Então a gente preparou essas startups e levamos elas lá para dentro para que pudessem, depois do Bootcamp, rodar uma prova de conceito ao longo de três meses, que começou agora no mês de março. Então março, abril e maio são os três meses, a gente entra um pouquinho em junho, são os três meses onde essas startups estão desenvolvendo suas soluções lá dentro da, da operação e ao final desse período, cada mineradora tem que apresentar o resultado que foi obtido dessa prova de conceito para as outras 20. Tem outras mineradoras apadrinhando outras startups relativas à energia, relativa à água, que também são importantes para a gente. Então, essa pegada de você ter as mineradoras apadrinhando, temas que foram decididos de maneira conjunta, ou seja, são importantes para todas, e depois, ao final, quando essa solução for apresentada, ela vai ser compartilhada com todas, essa é a grande pegada aqui do Mining Hub. O mercado da mineração é um grande mercado, não falando somente a nível Brasil, mas a nível mundial. Então, assim, a gente está com uma expectativa muito grande de fazer isso dar certo para que a gente consiga até mesmo resolver um problema que seja mundial. Imagine o impacto de uma startup revolucionar o mercado da mineração mundialmente falando. As soluções que são desenvolvidas a partir desse ciclo, a propriedade intelectual ela é das startups. Os royalties, não, nenhuma mineradora tem interesse nenhum em ter royalties disso nesse primeiro ciclo. porque Nossa intenção é promover inovação aberta, promover o empreendedorismo focado na mineração para que se possa trazer novas soluções para o mercado, com uma visão diferente, algo mais, mais inovador nesse momento.